sem alongar não, sem alonga sim. Tá. Vamos trocar de perna devagarzinho. Essa aqui abre muito menos. Agora o frontal. A tristeza da vida. Uhum. É muito triste, cara. O então, seu aviso. sonho é conseguir é. abrir isso aí. Tá, vamos ver se a gente consegue ter uma melhor e já dá pra ter uma noção de distância. Tem uma perna bem diferente do que a outra. <risos> Será que é por isso que eu abro os placas diferentes? Hum. Então. Segunda posição zerada. Se eu flexionar a perna esquerda, um pouquinho mais é de dificuldade, mas pouca coisa. Licença aqui, tá, Mi? A gente uhum. vai começar aqui de baixo pra cima. Ó, consegue ver aí? Esse meu dedo aqui mais alto. Ele então, tá mais proeminente, né? Baixa de amplitude. Você vai estender essa perna sem dobrar o joelho. Estica ela lá e sem máximo assim, assim? Que você consegue. Ótimo. Pode abaixar. A outra, por favor. Ótimo. Tá. Sente um... E de quadril. Também. Então eu vou subir aqui pra gente já ir testando. Essa pressão chega a incomodar o lombar? Um pouco. Um pouquinho. Pega no, tipo, no nervo, no bumbum, assim. No bumbum bom, você sente. Uhum. Ou se... esquerdo. Ou só com pra piscina no uma meia. Esquerda, Esquerdo. Esquerdo, você é. sente pegar lá. Uhum. Eu vou só te rodar. Se você sentir que vai cair, fica tranquilo que eu tô te segurando, tá uhum. bom? Solta, Pode soltar bem aqui. Uh, uh ótimo. <risos> tudo bem? Uhum. Tranquilo? Legal. Nossa, dá um alívio. Dá um Deus. alívio na hora, né? Barriga <risos> pra baixo de novo pra gente. Boa. Eu... eu vou pedir pra gente fazer aquela amplitude de novo. Vamos lá, essa aqui. Levanta pra mim a perna. Ah, daquele jeito reesticado, né? Isso. Ótimo, ótimo. A outra. Legal. Vamos ajustar esse quadril? Agora é o outro lado. Eu vou pedir pra você até pôr o gravador pro outro lado. Pra eu ver aqui. Deixa eu aqui pra mim. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar o microfone. Aqui, de novo, pessoal. Tudo bem aí? Tudo bem. Chegou? Barriga pra baixo de novo, né, por favor. Vou fazer a medição, Antes e depois aí, editor. Olha a diferença. doideira aí, pro Zerado. Acaba olhando aqui a minha aquela hora. Eu já vi que tinha um aqui bem aqui central. Bem... Solta o um. Nossa, eu até um barulho. Quando pressiona pressiono, ela sente radiar lá embaixo, né? Essas, essas vértebras lombares aqui, elas têm raízes que nervam para a perna. Então, se tem uma pressão aqui, pode estar trazendo esse desconforto e trazendo dores para baixo, referente para baixo. Pode ser que esse não sinta estalo, tá? Mas pode acontecer. Então, não fica muito ligada ao estalo, tá tudo bom. bem? Tudo bem essa pressão aqui? Né? Uhum. Pode soltar, não vai cair não. Se segurando, <risos> parece que <risos> vai cair não. Né? Solta um pouquinho mais aqui. Né? Solta mais aqui embaixo. Isso! Ótimo! Perfeito. Infecciona essa perna por favor. de relaxar bem em cima da minha mão. Tudo bem? Uhum. Isso. Vai respirar bem fundo e solta bem o ar. Solta o corpo. Solta o corpo. Isso. Ótimo. Vou pegar um pouquinho mais pra cima. Isso. Bem é, parecido. Dói um, um pouquinho, uhum. né? Mas é pra segurar. Quer que eu faço de outro jeito? Não, não. Tá ok. É meio muscular, Se acho. tiver desconfortável, você me fala. Respira uhum. de novo. Solta o corpo da minha mão. Solta. Aqui, né? Exagerei pouco. É, aqui tem um bloqueiozinho também. Vou ajustar aqui. Tá. Me vira o rosto pra esse lado aqui, por favor. Esse lado aqui é pra lá, tá? Mais pra mim aqui. Pode soltar bem o pescoço aqui, isso. Relaxa mais um pouquinho aqui. Hum. Uh. Pode soltar bem o corpo. Meu Deus. Aqui, deixa eu incomodar. Dói. Dói? Uhum. E aqui? Menos? Menos, Menos mas né? também dói. Assim, Sim. Vamos cuidar disso aí. A vida do dançarino não é fácil. Dançarino. Dá pra reparar que a região cervical da minha é bem tensa. Deixa uh, pra você relaxar bem. Deu. Não morri. Maravilhosa. esse aí também tava... Nossa, vai, vem, dá uma sensação assim de. fluidez, né? De, de paz. Dá de paz, dá paz também, né? Só confirmar se esse é realmente é o lado mais baixo. realmente esse é. Vê se é. você consegue pegar aqui o bonitão. Olha onde está o meu dedo desse lado e olha onde está o meu desse. Dá para ver qual é mais baixo qual é mais alto? Esse é mais baixo e esse é mais alto, né? Medição de altura. A base do crânio do lado esquerdo dela tá mais. Mais baixo, né? Eu vou trazer ele um pouquinho mais pra cima. Ó. Tudo bem esse movimento aqui, Mir? Uhum. Pedi pra você deixar cair bem o cabelo Isso. Ótimo, ótimo. Uhum. Mais a pressão que você sente, né? Uhum, Mas tá não chegou a doer nem nada, né? que eu quero. Eu vou dar mais um estímulo, só que agora é deitado. Vou tá. pedir para você deitar de barriga para cima, por favor. Eu gosto de abrir bem a articulação nesse movimento, mas eu sinto que ainda falta um vetorzinho aqui para a gente conseguir. pegar bem a base. A gente vai empurrar. Hum. Oh, Nossa. ótimo. Era o que sou, era o que faltava, <risos> era o que faltava, né? <risos> Fazer um pouquinho mais de amplitude aqui pra, pra mim, para a gente começar a trabalhar a verdade dela. Vou pedir pra você relaxar bem. Isso. Que gostoso. Isso. A gente vai soltando e trazendo um pouco uhum. mais. Ah, tem uma amplitude bem boa. Daqui a pouco você tá aqui. É. Uma abertura muito boa. Pode deixar bem relaxado, não me ajuda. Tá. tá bom. Ó, eu fiz um ajuste de fêmor e tracionei. Se eu pegar a medição aqui. Olha como essa perna aqui tá maior que a outra, você consegue ver? Olha aqui embaixo. Nossa consegue ver? Quanto essa tá maior? Porque, não que o quadril desalinhou de novo, mas que eu trouxe o fêmur e fiz um relaxamento da musculatura. Agora a gente vai fazer na outra perna. E, uhum. Tudo bem aí? Uhum. Tranquilo? Sim. Fiz uma aqui também. Eu vou pedir pra você não me ajudar, é só pra relaxar. Ah, tá pra gente fazer essa soltura, damos conta. Esse lado aqui é um pouquinho mais travadinho. Uhum. na direita. direito. Tenta não me ajudar, você Ah, É difícil relaxar, é, saber né? que eu tô relaxando. Força pra dentro agora, força, força, força, força, força, força. <risos> Ótimo. Força pra fora de novo, força, força, força, força, força, força. Ótimo. Tenta não tirar os pés e desgrudar os pés, tá. tá bom? Agora força pra abrir. Foi fechar. Fechar, fechar, fechar, fechar, fechar, fecha. fechado. Fecha, fecha, fecha, fecha, fecha. Ótimo. Uh. É, pega um pouquinho, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou flexionar o seu, seu joelho, uh -huh. isso. É, a gente vai pegar um pouquinho. Suportável? É, super ah, suportável, super super só eu nunca senti isso lá. Nossa, que... Isso é uma liberação com hum. movimento. Daí a gente vai trabalhando essa fibra aqui, ó. Parece a dor de fisioterapia. É? Uhum. Quando você fazia, pegava um pouco aqui? Uhum. Não, um aí eu nunca bastante. fiz, é a primeira vez na vida. Mas é a mesma dor quando faz fisioterapia. Parece que tem um nódulo. Tem, tem um ponto gatilho aqui. Caraca. Essa fibra que segura aqui é a amplitude. Então eu vou tentando quebrar ela. Eu vou pressionando ah. e vou jogando a placa. Quebra, Quebra tudo, gente. Quebra tudo. Quebra tudo. Solta bem. Vou botar um pouquinho mais em cima aqui. Boa. Boa. Só mais um pouquinho. Nossa, isso dói mais. <risos> Ai, que feito da mãe. A gente vai três vezes, tá? Um, dois. Eu tô tentando controlar minha cara feia mas é difícil. Isso é mais uma aliás. A última foi a menos pior. E esse último pontinho aqui? É, esse aqui. Uhum. Mas agora já, já soltou bem mais. Pra voltar é pior do que pra, ir. pra vir. Oi. É, o que quebra, né? Uhum. Tá ótimo. Uhum. Isso. <risos> Ó, soltamos dois lados. Ela cresceu uns três centímetros fácil, fazer aquele de deitar, ah, de, tá. de descer, para de descer de frente, assim. Tá. Ótimo, ótimo. Tem uma sensação diferente para descer? Não. Não, tranquilo? Não, é, é a dor é do a né? mas eu acho que tá indo mais. Ótimo. Eu tô Devagar. quase encostando o peito no joelho. Olha lá, devagarzinho eleva. Faz o um movimento aqui para trás devagar, não força muito não, só um pouquinho para trás para a gente ver. É pro mais amplitude, uhum. né? Você sente que dá aquela travada, mas agora não dá tanto. Dá travada mais longe. Mais longe, né? Uhum. Vamos ver um... o, o espacate da mulher se deu uma melhorada. <risos> <risos> Faz com a primeira perna. Sim, sim. Quase encostou aquela vez, né? Sim. Cara, é, abriu. É abriu, né? <risos> tipo, não tá, ainda dói, mas deu uma abertura. Mas deu uma abertura maior? Sim. Posso Bom. voltar? Pode. Gostou o vídeo de que ele é Canal Se inscreva e like, por favor, Tá que você tenha um novo vídeo E